E malta do Aço, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos ter aqui novamente o David a fazer aqui umas instalações no nosso XSI, desta vez no XSI, mas vou-vos mostrar, olhem só na pecinha que o homem veio hoje. É só relíquias. Um bachão, mas eu não estou a dizer. bem, dizem que eu desencanto pecinhas, mas olha não, que tu também. Também tem que ser de vez em quando. Há quanto tempo é que eu não vi um, não vi um bachão direitinho, meu? É pá, ele tá, tá o carro está por aí. Direitinho, olha lá, olha os bancos, meu. Está direitinho o bote onde é que achaste este? É pá, o tá cara com... parado... Andas à caça dos velhos? Ando à casa deles pá, ele teve parado também três anos o carro, e pronto, e a pessoa depois já não, já não ia andar mais com o carro, velho, vende-me o carro. E tu, tu pumba, é, é tipo Yuri, é, é tipo pior. Yuri. Andas, andamos sempre à casa do, do, dos velhos, temos aqui uma concorrência alta Olha, Davi, o que é que vamos montar hoje? Eu sei que vamos montar aquele sub que foi o Cabangu de Avion. E vamos fazer aqui um setup semelhante ao que fizemos no Cup e no GTI. Sim, é muito, este carro é muito parecido, pois é, ele é muito porturas, parecido. E, tudo, sim, okay. é... e de som, o que é que tu trouxeste aqui para a gente Olha, tentar em montar? em princípio, deverão ser aquelas duas que estão ali, que é 10 cm e 13 cm. 13 para a frente, 10 para, para trás. Que encaixar nos sítios. Sim, mas originais. eu trouxe outras mais pequenas, porque as traseiras, às vezes, por causa da tampa, não, não, não fecha bem a tampa. A gente já vê. As de se okay. melhor. E vamos. São que marca? É da Autotech. Da, da Autotec, sim, sim. a gente não tinha montado estas no GTI. Não sei GTI. se foi no GTI, se foi no Cup, Eu foi... acho que foi no GTI. Olha, foi num deles já, Eu acho que foi no GTI. Então pronto, vamos, queres começar por porquê? Por o sub, por as colunas... É igual, é igual, é, como é como igual que quiser. tu, mim, tu para quiseres. Para mim para mim é... É como tu quiseres. Então pronto, olha, siga, vamos lá. Já pensaste aqui pelas colunas? Pelas portas? Sim, sim. se calhar, sim. Isso também sai, sai bem. E a gente monta já aí essa porta. Olha, um beijinho para ti, toma. Olha. Toma, olha aí, beijinhos com um da mão. Olha aí, não te conheces de lado então, nenhum e já está-te a morder, estás atenção, a ver? Aos pitbulls, são os pitbulls, que são cão mais pregosos do mundo. <risos> olha para isto. Não olha se tocar ao pé deles, consegue-me lamber até à morte. <risos> <Yeah. risos> <risos> Bem, aqui o senhor David já desmontou... Uh... Não é as isto não é as é forras, é, é, é só a é só a é, é parte de, do lixo, o guarda lixo, o guarda -lixo. É, é o guarda lixo, e temos ainda as colunas, parece umas as originais, pelo estado delas, olha opa, lá, elas originais não sei se serão não, não são não, parece, não sei se serão, lá. a tirar, a gente já, Mas, olha lá, olha este sonoro. Estão imbecáveis, Estão imbecáveis, olha isto nunca bateu, era... Era, isto era de garagem, é carrinho de garagem, olha. de senhor, aqui é só o pão, sai daí! <risos> Então pronto, estou a tirar lá e pronto, tirar, vamos tirá-las fora do o dela já temos as outras ali que são equivalentes e, e... vamos ver como se, vamos é, se elas são as, as originais. Ah, eu não. nunca desmontei isso num, num XSC. XS, eu já apanhei tudo, não é Mas pronto, sim, estes carros ao fim destes anos todos terem material original, normalmente não é. Não, e tocavam mal as columnas de origem. E essas também não tocam melhor, é, já, já tocaram bem, de certeza. Só que, são de papelão, isto é. Não, isso é original. Vamos ter fé que isso é original. Você peijou cá atrás? E olha que é. assim, é. é, senhor. Aí vai pescar. Não disse que isso era original? É, sim, Aí, senhora. toma. Vai pescar. Olha, e tu já tocas mais que essa coluna. É verdade. Seja, <risos> olha, toda a mão não toca mais que a coluna. I feel only by your side In the middle of the night I feel only by the side In the middle of the night I feel only by your side miss rain à à frente já estão montadas deste lado e, e daqueles, se conseguirem ver. O chefe David já está aqui a desmontar atrás. Vamos aqui ver também são as de origem. Olha, são as de origem, Olha, aqui. De origem que aqui é a frente também está. São as de origem, aqui com, a tampinha de origem. Com o guarda pós é? e tudo. <risos> E com as fichas originais, tudo, com a lei Ou seja, tenha as originais tanto à frente como atrás. Tu estás a fazer o corte para manter a ficha original, certo? é Sim, deixa sempre a ficha original, para Há os puristas que querem uh, sim, alguma é. vez meter, porque estas colunas ainda consegues encontrar com estas fichas específicas. Não são tão boas como estas. Estas são 18 watts, por exemplo. Estas aqui têm bastante mais potência. Eles falam em cerca de, falam em cerca de 60, ainda que estejam a mentir um bocadinho, mas é sempre superior às é outras Sim, Foi. E, e estamos a falar em 20 anos de evolução. Evolução, a evolução de nível de som não é mais? mais, mais, mais, mais. Um é mais. E pronto, e assim fica ali no sítio de origem atrás, tranquilo. Tu vais sem tocar, sempre a tocar, Sempre a tocar. <risos> fica ali no sítio atrás de, de origem e pronto. Não temos que cortar chapeleiras, etc. Não é preciso inventar nada e o som já fica bom. E já fica bom. Depois a conciliar ali com o subzinho vai ficar topio. Estás preparado para trás Que é velho. Agora. Aí, aí descarnar fios em, em grande tunga. Estás a falar de carnário e não tenho um helicóptero aqui comigo. Tens vendo? aqui, olha aqui. Está olha, olha vivo. Tens ver. aqui, tens aqui, vamos lá. Olha tá está, está a tocar? Está a tocar da frente, está a tocar as trás, tampinhas. estampinhas. Olha, agora tem que estar sempre a falar assim por cima da, é da música. Dizer, não, para o YouTube, para o YouTube não, não, não, não, <laughs> tá, tá, tá, <laughs> não perceber que estava. Isso era aqui, Richie Campbell? Era. Estás a ver? Atrás, tal, tal. E à frente é só meter as forrazinhas e está feito. Estavam a tocar as quatro, não estavam? Está tudo a tocar. Tu estavas a dizer que isto não é uma coluna não, estas colunas é a gama de entrada que é, eles lá na Valux têm para venda. Não é uma coluna com muita sensibilidade que faça muito volume, estas aqui mas é. é uma gama que substitui as originais, fica muito superior às originais, tanto a nível de qualidade como a nível de som, porque elas têm mais graves que as originais, e tem uma, tem uma, tem uma coisa boa, tu consegues aumentar bastante o volume delas sem distorcer, sim. É pá, e fica nos sítios, o bom, o bom para mim, o bom é ficar nos sítios originais. Elas trazem mesmo as medidas específicas para, para encaixá -la. mas E a gente até tem, olhos. Eu tenho o um rádio que vinha aqui, nem sei que rádio é este, e estava a tocar bem bacana. Não um gajo a ouvir musicazinho sem ser para o SPL, a gente vai é para o Toninho do Montijo, não é? Mas é, As coisas de ouvir os ratos que tinhas aí. <risos> Olha, e tu sabes mais ou menos o, o preço disso? Ou depois mandas-me o Olha, link e eu, eu ponho não te sei lá? Não sei dizer de cor, mas andará na casa dos 40 euros, mais coisas okay. mais coisa, cada parte. Sim. Okay. Até acho que é um bocadinho menos de 10 centímetros, não te sei dizer de cor, mas depois. A gente depois deixa o link na, na descrição. Se eles quiserem levantar uh, fisicamente, é lá no, é, no, Barreiro, Barreiro. no Barreiro. Barreiro. Sim, sim, sim. Eles já têm sempre disto estoque. Tem sempre stock sim. Tem e depois tem, olha, nós não temos abordado também os sistemas, porque tu não, basicamente trabalhas com carros europeus, mas eles têm, esta gama Autotech, tem uma gama muito completa para carros japoneses, Nissan, Mitsubishi, Ondas, aquelas colunas ovais que são difíceis de arranjar, sim, ou que sim, só sim, existe sim. da marca A, B ou C e são caríssimas, e dentro desta gama de valores eles conseguem arranjar essas colunas. Para sim. ficar no, no sítio No sítio de origem, exatamente. Oh, yeah, é é é yeah. Então, pronto, vou deixar na descrição o link, mais uma vez, da Valux, antiga Auto certo? Exatamente. E vocês depois consultam lá para o vosso carro? Este por agora já está, vamos agora passar ao sabafa? Vamos, por uh, uh, uh, uh. agora. faltar um motor, abre a mala, e vai uh, embora. É assim... Vamos pôr a dar agora a batucada, agora é a hora da batucada. <risos> a nível de subwoofer, como eu estava a dizer, vamos montar aqui este, uh, traz aqui o regulador de intensidade para regularmos lá à frente, traz aqui os cabozinhos todos, vamos precisar, em princípio traz tudo, traz aqui também pá, um esquemazinho um manual mais ou menos para fazer a instalação mas a gente não precisa, está ali o David o David sabe isto de cor a nível de características é um 600 watts, 10 polegadas é pá, e normalmente uh, estes dá para pôr tanto debaixo dos bancos como aqui atrás que vai ser onde eu em princípio vou colocar se calhar aqui atrás que pá, não roubam espaço quase nenhum este em questão é euros e 78, mas a Banggood tem destes subwoofers desde 50€ até vai lá 150€ 200 euros dependendo dos tamanhos e da qualidade que eles emitem este aqui é a gama digamos média, tem sido a gama que a gente tem montado nos nossos carros, já montámos no Cup montámos no G40 e montámos no GTI, todos eles diferentes uns dos outros, nenhum foi repetido este é um modelo novo que eles têm agora lá mas as especificações são basicamente as mesmas aqui atrás tem a regulação as fichas etc, agora o David vai proceder à instalação e depois vamos ouvir isto a tocar, e já pita, e já pita e vamos ouvir isto a tocar que pá, tenho quase a certeza que toca bem, porque até agora nunca fomos, nunca fomos enganados. Nunca fomos enganados, todos é é tocaram agradavelmente é bem, é bem é agradavelmente bem. Bem. É para o tamanho e pronto, olha, é este que temos para montar hoje. Vamos embora. Estás com feeling? Sempre. em é para sempre montar som, vamos embora. Só som? Só montas som? Olha, só o eu costumo dizer, <risos> se tiver fios e se o veículo tiver bateria, eu monto. <risos> o subwoofer também já está montado já está no e tu estavas-me aqui a falar de uma curiosidade que essa ficha, onde é que está? que a gente não, aqui a não vai usar mas até é uma coisa fixe deste sub sim, porque olha, tu neste carro estás a montar aqui com as RCA's porque este rádio, o que tens aí montado tem as RCA's, mas ele tem a opção de tu poderes entrar uh, chamado a linha alta, ou seja, para ligar as colunas originais do carro okay. quando tu ligas as colunas originais do carro também não vais ter este fio que é o remote este fio, o remote, serve para o subwoofer só liga quando tens o rádio ligado Uh, os carros de origem não têm um fio que faça isso normalmente, pois, sim, sim. então, e vai, então buscar vai buscar as colunas. Ele tem aqui este, não sei se conseguem ver bem aqui, o Auto Power On, nós definimos que queremos on ou off, e ele vai reconhecer a entrada do som pelas, pelas, colunas. pelas colunas e liga e desliga o subwoofer automaticamente, o que é bom para os consumos de corrente por aí fora. E é fixe para tá, quem não tem, para rádio, rádio, rádio. tem um rádio, ou seja, queres montar num, num carro que tem um rádio de origem e não tem RCA, não tem problema, passar fios das colunas, ligar aqui e pronto. Um top o que é que falta fazer agora? É arrumar. É só arrumar fios, é arrumar fios. e fazer o test drive. Sim. Vamos embora. E bem malta, já está aqui a tocar. Não sei se conseguem perceber, mas está já? a tocar relativamente já. bem. Ah, não sim. posso deixar aqui tocar muito. No YouTube corta-nos a monetização. Vamos só aqui baixar o som. Uh, mas já está a funcionar. Olha, liga aí o carro só para, para a malta a nos ouvir bem. A gente meteu o carro a trabalhar, não vai a gente ficar sem bateria. <risos> aqui atrás ficou o regulador. Depois eu vejo se cola para aqui, se cola aqui. Logo vejo, ficou o regulador da intensidade e da batucada do sub sim. cá atrás, para vocês verem como é que fica não ocupa quase espaço nenhum fica aqui o subzinho a gente agora tira aqui as tralhas todas Epa, e praticamente e fica... os, cabos, os cabos ficaram bem escondidos yeah, ficam ali em baixo ficam escondidos o sub sim. mal se vê e consegues andar aí com a bagagem não ocupa quase espaço nenhum e fica bastante deporrer ah, fica fixou-lhes. É pá, sim. E, e, é tal coisa. E, e, e há quem não quer roubar mesmo o espaço cá atrás, pode montar debaixo dos bancos. Ou sim. Toca bastante bem até, não não estava a dizer, não é nenhuma batucada que faça ter a chapa, mas para ter um sonzinho com qualidade. É o suficiente. É. é suficiente. Conciliando aqui com estas colunas. Pá, o subwoofer, acho que é um pack bacana. O subwoofer vai -te oferecer sempre os graves que as colunas não conseguem oferecer. Especialmente é. nestes carros antigos com colunas pequenas. É pá. Pois, colunas de 10, 10 é. cm e 3 cm nunca consegues ter muitos graves. Não há hipótese. E uh, isto vai conciliar muito bem. Tiraste ali os ninhos de ratos que lá estavam. E... Sim, aquelas colunasinhas para <risos> que estão aqui. Coitadinhas, todas desgraçadinhas. Então pronto, está feito. Vou deixar na descrição o link da, das colunas da Autotec. Vou deixar o link do subwoofer. E o link aqui do nosso amigo David instalações ao domicílio mais nada mais nada fiquem bem um grande abraço é pá e olha o um mandagás é sempre é sempre a fundo